O lançamento do livro Foi Assim, Vidas, Olhares e Personagens foi lançado no Memorial da Justiça do Trabalho no térreo do prédio administrativo em Cuiabá. Ele conta a história por trás dos processos trabalhistas e foi lançado em comemoração aos 25 anos de criação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O lado bom, para mim, se resume o quanto foi bom. quanto foi bom ter ingressado na magistratura, o quanto foi bom poder trabalhar com pessoas competentes, compromissadas, responsáveis, uma equipe coesa, uma equipe responsável e eu só tenho a agradecer. O livro estava belíssimo, eu vi a parceria com a universidade, a, as, as, os desenhos, a ilustração, ficou perfeito. E ele realmente veio coroar, eu acho que numa administração de uma... Mineira Mato Grossense, porque tenho mais tempo de Mato Grosso do que das minhas Minas Gerais, mas eu acho que até mesmo como um, um fechamento e resgatando as minhas origens, um livro de causos, ele veio agradar e encher mesmo de muita emoção esta administração que se encerra. A publicação reúne 145 crônicas escritas com base em decisões proferidas na Justiça do Trabalho Mato Grossense desde 1941 até os dias de hoje, revelando as mudanças sociais e econômicas de lá para cá. Quando chegavam algumas decisões, alguns pedidos de decisões para gente transformar em notícia, né, para divulgação, para o site, quando nós é, tomávamos conhecimento, a gente falava, gente, que história boa, e quantas outras histórias estão esquecidas e escondidas nos arquivos né, da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A obra foi produzida pela equipe da comunicação social do TRT que buscou dar vida a histórias muitas vezes esquecidas ao longo de quase 80 anos da existência da Justiça do Trabalho. Eu considero é, esse, essa obra um presente. Eu acho que é um presente que, que o Tribunal, que a Justiça do Trabalho em Mato Grosso, ela entrega para a sociedade mato-grossense. Que aí, num, num volume, de um pequeno volume, você já nós trazemos assim, várias histórias, vários personagens, né? Da, da, da história que não só da Justiça do Trabalho, mas a história do, do Estado de Mato Grosso, né, que ali reflete muito da conjuntura, da história do que se passou, né. Então eu considero como um presente, um presente que nós estamos entregando para a sociedade mato-grossense. Todos numa linguagem lírica com ilustrações primorosas é, e é um livro para se ler é, nas varandas, nas redes, nas noites de brisa, nos, é, nas salas de embarque, para fugir do burburinho, à espera de um voo. É um livro para se ler com prazer.